Você, você guarda, faça uma avaliação. Você guarda dentro de você alguma.. alguma mágoa de alguma pessoa? Sim ou não? não? Não, né? Algum rancor de alguma pessoa? Sim ou não? Não. Algum ódio de alguma pessoa? Sim ou não? Não. Ótimo, maravilha. Parabéns. Todas as pessoas que lhe praticaram. Desconforto emocional, você decide nesse momento perdoar todas as pessoas? Sim. Eu perdoo todos aqueles que de alguma forma me fizeram sentir ofendido, me fizeram sentir mal. Que de alguma forma me prejudicaram. Eu perdoo todas essas pessoas. Uhum elas fizeram isso porque elas estavam de alguma forma se defendendo com medo, me atacando por defender com medo de serem atacadas, de se sentir mal. Foi uma forma de defesa. Não foi uma coisa premeditada. Uhum. Dessa forma você se sente confortável agora então? Sim.